Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para gravar um vídeo que irá para o canal junto com um vídeo maravilhoso feito pelo Henrique é, e a gente vai colocar esse vídeo aqui da história um pouco da Amanda junto com esse vídeo. A história da Amanda é mais ou menos assim Para quem tá chegando agora e para quem vai assistir esse vídeo pela primeira vez Amanda tem 21 anos, né? Ela nasceu um pouquinho fora da época certa, né? Do nascimento. Amanda teve complicações de bilirrubina muito alta. Tem alguns vídeos aí onde eu já expliquei, onde eu já expliquei né? O que, o que ocorreu. Então, vou passar aqui mais por cima. Amanda ficou uma semana numa UTI, né? Ela quase veio a falecer, os médicos desenganaram ela. E aí, por um milagre, ela conseguiu que tudo os exames normalizassem e ela saiu da, daquela e veio para casa. E com o tempo, né, Amanda foi tendo alguns sinais de um atraso, como sentar, como é, prestar atenção, ouvir, e a gente foi notando. Então, a partir daí, começou a luta da Amanda a fazer terapias, né? ouvir melhor, é, ela começou a fazer cavalo, fisioterapia, hidroterapia e muitos profissionais maravilhosos que nós tivemos a oportunidade de ter na nossa vida e que cuidou muito bem da Amanda. E a Amanda hoje tá aí linda, maravilhosa, conseguiu se alfabetizar, é muito inteligente, domina os aparelhos eletrônicos, tudo é ela que faz aqui, tá gente? Tudo é ela no Instagram, os vídeos que edita pro canal, tudo é ela que faz. E a Amanda tem um sonho, né? Desde os 15 anos ela montou esse canal e eu lembro que eu ficava brava porque eu não entendia muito do tudo e ela seguia muito, que ela é muito fã até hoje, é da Taciélia Ocoleia. E ela acompanhava a Tassiela, aquela época que a Taciélia era toda cor de rosa, tudo em rosa, em rosa, ela sempre me mostrava. Então ela fez esse canal e o sonho dela é ganhar aquele quadro do YouTube de 100 mil inscritos. E ela vem desde os 15 anos, gente, lutando com isso, ela não desiste, e, e aí por uma sorte, um milagre de Deus, assim, o Instagram dela bombou, né, a Amanda tá com quase 100 mil seguidores no Instagram, tendo muitas parcerias, muito trabalho, é o sonho dela, né, ter a, a fazer publicidade para as lojas, divulgar as lojas e ter o trabalhinho dela, ganhar o dinheirinho dela aqui com o Instagram. Então, sempre eu venho aqui, eu peço, ela pede para que eu faça, para que eu faça o vídeo, para que eu peça isso por ela. E ela é muito dedicada, muito disciplinada, muito geniosa, tem muito bom gosto, resolve as coisas dela sozinha, quando ela quer de um jeito, é daquele jeito. E, e aí o Instagram tá aí, né? É, com um número bem alto de seguidores, ela tá muito feliz. Mas ainda o sonho dela é aqui, é o canal. O sonho dela é o quadro, né? O quadro do YouTube? O quadro do YouTube, que ela quer colocar aqui em cima da cama. Então é, a gente passa aqui para pedir para quem assistir esse vídeo, fazer esse vídeo, passar por mais pessoas, compartilhem <risos> esse vídeo e contem a história da Amanda, né? Assim como milhares de meninas é, especiais para não desistir dos sonhos, para lutar pelos seus sonhos, porque a Amanda não existe, ela persiste, ela é muito persistente, ela vence a gente assim pelo cansaço. Então, eu acho que o caminho é isso, é ser como ela, persistente, né? E acreditar nela mesmo. E... e hoje a Amanda tá com 21 anos, gente. E é uma menina doce, muito boazinha. É, Amanda, já contei aqui para algumas pessoas outro dia, Amanda não tem a maldade, né, nem a malícia do mundo, nada. Ela é como se fosse uma criança, mais ou menos, assim, digamos assim. Então, é muito, muita pureza, assim, né? É, ela tem, sim, um gênio forte, um gene difícil, mas ela é muito, ainda é muito pura, muito ingênua. Então, você fala que é um anjo mesmo, né? E, e é isso. A história da Amanda é essa e vamos fazer esse vídeo correr aqui esse vídeo era para ter ido vindo indo para o canal no aniversário dela agora de 21 anos que passou mas acabou não dando tempo né mas nós vamos por agora e eu espero que muitos de vocês gostem desse assistir esse vídeo e compartilhe o máximo que vocês puderem para chegar assim a mão de muitas pessoas para a gente realizar o sonho dela que é o quadro do YouTube é claro que ela tem a noção que o YouTube ela pode trabalhar é um meio dela ganhar o dinheiro dela que ela sonha ter o dinheirinho dela mas o maior sonho dela é chegar no 100 mil no YouTube para poder é, né ter o um quadro do YouTube tá esse é o um grande sonho da Amanda vamos mandar um beijo fala obrigado pra todo mundo que ó segue você <risos> né Beijo para vocês. Obrigado por estarem aqui acompanhando a Amanda.